Olá, sejam todos bem-vindos à trilha de gestão ágil com Scrum. Tá? Time money, de fato, tempo é um dos produtos mais perecíveis e caros de todos. Né? O tempo que passou não volta atrás. Né? Então, considerando a velocidade como as transformações vêm acontecendo no nosso mundo, né? qualquer perda de tempo pode significar perda de oportunidade, perda de negócio, perda de dinheiro e, portanto, perda de competitividade para a nossa organização, certo? A velocidade em que a tecnologia avança né? e a forte concorrência do nosso mercado atual demanda que nossos projetos, os nossos produtos, sejam lançados em tempos curtos, a fim de garantir o chamado time to market. Né? E não é incomum que diversas organizações falhem em seus projetos, né? seja pela falta de visibilidade sobre o seu andamento, né? E a falta de priorização daquilo que realmente agrega valor para o cliente que solicitou um produto ou um determinado serviço. Certo? Por isso que metodologias ágeis vem ganhando bastante notoriedade e adoção por parte de grandes empresas como Netflix, Google, Spotify e diversos outros. Certo? Então, nesse, nessa trilha de online coaching da Promob Soluções, né, temos como objetivo principal explorar universo né, é, que envolve toda a cultura ágil, né, bem como orientar as organizações e seus profissionais em como implantar essas práticas no seu ambiente de trabalho. Certo? Meu nome é David Zanetti, sou sócio-fundador da Promove Soluções, engenheiro uh, com pós-graduação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou certificado Scrum Master e certificado Product Owner e espero conseguir contribuir com vocês ah, na passagem de conhecimento e na adoção dessas práticas dentro da sua organização. Okay? Espero vocês durante todo o nosso curso. Tendo qualquer dúvida, saiba que a gente está sempre disponível. Um grande abraço e até logo.